O retorno da criatura de Chernobyl. Ela fugiu para a floresta e precisa ser contida antes que outras pessoas sejam infectadas. Novo robô monóide exibido ao público causa medo no mundo todo. Mão gigante captada em meio ao tornado. Noiva fantasma é filmada pelas ruas do Paraná. Mulher de branco teria ressuscitado dentre os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 Eu vos apresento a máquina que irá revolucionar a história da nossa civilização. Seu nome? A MECA. Um robô projetado para receber inteligência artificial com capacidade para avisar a raça humana é o primeiro a ter expressões humanas precisas que assustou até seu próprio criador. De acordo com a empresa criadora Engram Art, o androide pode falar e conversar sozinho com qualquer pessoa. O corpo acinzentado de metal e plástico remove um pouco do aspecto humano, mas seu rosto traz expressões faciais extremamente vívidas. Inclusive, ele é dotado de dentes de verdade. Para obter tal efeito, a empresa colocou 17 motores individuais na cabeça do robô construídos a partir de scanner 3D internos de pessoas reais. Assim foi possível limitar não só as expressões humanas como também a estrutura óssea e a textura da pele. Imagine no futuro próximo essa coisa batendo na porta de sua casa para conferir se você está com o chip na mão direita. Um vídeo aterrorizante registrado no interior do Texas, Estados Unidos, mostra algo tenebroso sobre uma planície em meio a um tornado, uma mão gigantesca de 2 km de altura vagando lentamente e causando medo. Outros dizem ser uma criatura gigante tipo um kaiju, outros que pode ser a mão de algo muito maior escondido acima das nuvens, talvez um monstro alienígena gigante que estaria sobrevoando nossa atmosfera. Bom, as chances dessas imagens serem reais são baixas, mas se for verdade, nós estamos perdidos. Na última semana uma assombração assustou moradores de Colombo no Paraná, o vídeo de um suposto fantasma que estaria andando no cemitério e na as ruas da região repercutiu na internet, nas imagens vemos uma loira com vestido branco estendendo as mãos para quem cruza seu caminho, como se estivesse fazendo um convite para uma noite de prazer. Será que tá vivo? Será que tá morto só no meio aqui, véio. Mano, vai derrubar o cara da motoca ali, ó. Vai, vai, vai, vai, vai, antes que ela venha atrás de nós, cara. Seria isso de fato uma fantasmagoria? Opine nos comentários. No vídeo a seguir vemos um jovem captando imagens de uma criatura que tem invadido recorrentemente seu quintal. Ele acredita ser o filhote de algum animal, já que ele mora próximo a uma grande floresta na Guatemala. Porém, internautas com a imaginação mais aflorada acreditam ser algo mais como um duende, um troll ou uma criatura demoníaca. Mas poderia ser o filhote de um macaco ou gorila, o problema é que não há tais espécies na região. Ao olharmos mais perto, vemos que ele possui aspectos humanos. Na sua opinião, o que seria esta coisa? No vídeo que segue, uma dupla de investigadores do paranormal estavam visitando um cemitério para descobrir o que acontece e o que se manifesta no local durante a madrugada após muitos relatos de assombrações coletados sobre o cemitério e não demorou muito para a primeira manifestação. Sai pra fora aqui, ó, sai pra fora, sai pra fora. Onde que foi? Gojin, Gojin, Gojin, Gojin. Mano, o que é isso, velho? Homem na terra. que isso, meu? Mano, Mano, Ogem, oh, atira, velho. atira. Uma mulher de branco se erguendo sobre o túmulo. Sai, sai, sai. Sai, vai pra trás, vai pra trás. Vai, vai, vai. Vai, vai, sai, sai, sai, sai. Eles pensaram em alvejá-la, mas não sabiam se era um defunto que ressuscitou dentre os mortos ou alguém que estava violando o túmulo. Centenas de pessoas na Polônia se aglomeraram em uma pista para observar a fantástica passagem de aeronaves sobre suas cabeças. Este é o nível de confiança no meio de transporte mais seguro do mundo. Durante a passagem, o grande pássaro de ferro partiu as nuvens como Moisés abriu o mar vermelho. <risos> No vídeo que se segue, um jovem indiano foi acompanhado até um antigo mortuário conversar com uma pessoa que estaria lá há três meses fazendo algo perturbador. Finalmente ele foi encontrado com as vestes negras e evitando mostrar seu rosto. relatos de que essa pessoa está no local há meses sem tomar banho, se alimentando apenas de água da chuva e do córrego, comendo insetos e animais, inclusive ratos, gambás e baratas. Suas fezes e urinas estão espalhadas sobre aquela manta. Sempre que alguém se aproxima, ele age com hostilidade. Conheça agora o brinquedo sinistro que faz algo que te deixará de queixo caído. Parece perigoso, mas está muito longe de ser. Quando a engenhoca começa a gerar a gravidade cortada fazendo com que as pessoas flutuem sobre a parede do compartimento de uma forma segura e relaxante. <risos> Mas nos parques de diversões nem tudo são flores, depois que você senta neste brinquedo não há mais como sair e terá que aguentar firme segurando nas mãos de Deus até o fim. Não! Não! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Parece que você está subindo a bordo de um caça supersônico F-22. como a inocência das crianças supera todo o medo. Eles não têm noção da altura em que estão e não fazem ideia do que aconteceria em caso de uma, no caso de uma queda. É como andar por uma rua perigosa sem saber que é perigosa, o medo só vem quando você descobre que ela é perigosa. Um grupo de jovens indonésios foram até uma floresta em Chernobyl, para onde supostamente teria fugido um homem vítima de um experimento científico da criação de uma nova doença que transformaria as pessoas em uma criatura perturbadora sedenta por sangue. Aí eles prepararam uma oferenda com aquilo que ela mais gosta, não demorou muito para a coisa se manifestar. O plano seria conter a criatura para que ela não viesse infectar outras pessoas e a enfermidade não se espalhasse pelo mundo. Tentando ali! Mata! Mata! Ah, mana, mamãe? Mata ainda, bela! Tô, tô, tô, tô! que sebegui! Ih! Ah! Tô, tô, tô! Ih! Deu, deu, deu, deu! Deu, Eles conseguiram manietar a criatura, porém um dos meninos foi mordido e infelizmente teve que ser sacrificado ali mesmo, mas não mostraremos as imagens para não infringir as diretrizes do youtube.